Né? Foco acima de tudo, pode esquecer todo o resto, você tem que focar em apenas uma é. coisa, que é vender. Você precisa validar que o mercado precisa do que vocês estão oferecendo, porque ao você vender isso daí, você já vai ter que entregar. Daí, naturalmente, você vai validar a entrega também, que vocês têm um método que funciona porque vocês fizeram com vocês mesmos. Né? Vocês têm a história do herói também, né, com todas as os... você contou rapidamente né, essa história aqui para a gente então você tem todos os ingredientes para conectar com as pessoas através da sua própria história né? e, e aí o foco total tem que ser venda porque para uma startup, para uma ideia inicial de negócio florescer ela precisa de combustível e esse combustível vai vir através dessas validações e você validando você vai ter a oportunidade de conhecer profundamente o seu público, porque agora você tem também hipóteses, ideias, você acha né, que as pessoas é, precisam do que você tem para oferecer. Pelo meu feeling né, e conhecimento um pouquinho de mercado, tem muito mercado, é gigantesco esse mercado, porque é, hoje em dia eu não sei mais o que que os pais é, investem mais, se é em filhos ou se é em pets, né? o mercado de pets é um mercado gigantesco, infinito e só tende a aumentar também então sem dúvida tem bastante mercado, o seu grande desafio vai ser diferenciação, tá? porque já tem muitos adestradores, muita gente né, trabalhando esse tipo de transformação e essa diferenciação só vai vir a partir do momento que você entregando, vocês vão entender o que, que é aquela coisa única